Dizer que a Universidade de Santa Maria ela, ela tem seu significado com a presencialidade, com a conexão da nossa comunidade, dessa comunidade de mais de 35 mil pessoas. Que aqui na sede, em Santa Maria, em Cachoeira do Sul, Frederico Esvalho, em Palmeiras das Missões, todos consigam ter um bom retorno com muita alegria, que a gente consiga realmente impactar a sociedade através do conhecimento e da ciência. Mas é muito bom vermos o retorno dos nossos estudantes as nossas salas de aula, nossos laboratórios, fazendo interação através da extensão, através da pesquisa. Bem-vindos a todos e sucesso a esse retorno do próximo semestre.